Bem, bem. E aí, senhor? Tudo bem, Tranca. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu estou bem. E você também? Tá Eu também estou bem. Excelente. Excelente para os estados de bem, para a condição de bem, para as condicionantes de bem e os fatores que fazem a vida estar boa. Graças a Deus, Tanca. Pois é, mas essa é uma versão antiga. Os fatores que fazem a vida estar boa é uma versão antiga, né? Antes da Bíblia. Por que isso é uma versão antiga? Os fatores que fazem a, Bíblia, a vida estar boa me parece algo que logicamente pertence nessa, nessa expressão, não? De fato. De fato. Mas se você que faz os fatores fazerem a vida ficar boa? Eu que faço os fatores que fazem a vida ficar boa? É porque mesmo com os mesmos fatores, um outro perfil poderia fazer a vida ficar ruim. Para aí depois tem... a vida boa é um julgamento. Mas tem tanto fator que contribui para a minha... A percepção de vida boa que não depende de mim, Que depende de todo um ecossistema, não? Pois é. Mas é um depende de um ecossistema que é secundário. Do então, fato de ser secundário não significa que não é importante, tá? É uma questão de posição. Fator primário, você julgar os fatores bons para a vida boa. Fator secundário, todos os fatores subjetivos que justificam a condição de uma vida boa para você. Não é o contrário, Tranca? Não é, parece o contrário por causa da imersão, mas lembra que na imersão tudo é um espelho? A pessoa mais consciente tem a vida boa como algo absoluto inquestionável, sabe? Não é ilógico pensar em fatores que desfuncionalizam a vida boa. Mas, a primeira, tem muita gente que tem uma vida considerada boa, no senso comum, mas a pessoa vive sofrendo. Então, o fator primário é o julgamento dela, o fator secundário é a sustentação. Compreende. Um, um, um, um, ainda tenho a sensação que seria o oposto, o fator primário seria a sustentação e o fator secundário seria o julgamento. Por exemplo, com uma sustentação de qualidade, top de linha, a pessoa que você diz que tem todos os fatores, mas vive... Um, em agonia, em sofrimento, não não não não conseguiria ali a sustentação, está justamente sustentando ah, essa sensação é a, de não, agonia. A não, a crença de que o sistema está além do ser não é válida. O ser que deseja negar a sustentação consegue negar a sustentação. O desejo é uma lei sistêmica. Por isso que... O ser fala, ah, eu quero ajuda. Aí quando eu vou ajudar, eu falo, não quero ajuda, não. Isso me deixa... Me deixa de eu mãos atadas. atrás da orelha? Não, eu chamo de burro, né? Mas além <risos> disso, isso acaba de as mãos atadas. Então o ser deseja A. Mas na verdade ele está lá com subjetividade dele, desejando B. C, D, fazendo desses fatores padrões dos quais ele acaba sofrendo, né? Mas tranca se o ser não sabe, é porque às vezes me parece que é como tentar culpar a criança por não saber fazer alguma coisa, que por não ela sabe, por, por não saber fazer, ela acaba tendo uma experiência assim, Pois é, desagradável. o problema é que é a criança. Pois é, exatamente, mas ali tem literalmente uma criança, então é, é tipo: numa, numa, numa escolinha de qualidade, a, a professora não ficaria ali culpando, a criança está ali justamente para aprender? Não sei. não é, Então, isso é o sistema aí, então, lembrando, eu não estou defendendo, eu estou expondo. Tá. Mas, por exemplo, se, se o sistema é tão dependente do julgamento... Digamos assim, então, que o julgamento faz a magia, certo? Exatamente. O então, ser por isso tem um ambiente bom. Né? Que no tarot, a ambiente... carta do mago vem antes da carta da sacerdotisa, que é a sustentação. Exato. Vamos supor que esse círculo aqui é o um ambiente bom. tá vendo o círculo? Isso. E aí o ser vai lá e vai brincar dentro do ambiente bom. Aqui. O ser está aqui, está brincando... Linha tá de qualidade. as coisinhas de lá do ser. Isso. Jardim de infância, não o inferno de infância. Jardim de infância. Pois é. Mas o ser tem uma ótica do que é o sistema bom. Isso. A visão. Os sustentadores e manifestadores estão aqui. O ser não está aqui. O ser está imerso aqui. Aqui é a essência do ser. Vamos fazer uma bolinha. Aqui é a essência do ser. Isso. A, a essência do ser permanece ina, inadulterável justamente porque não entra na brincadeira Exatamente. sem ser. Por essa imersão ah, assim indireta. Exatamente. Só que a ótica do ser está aqui e aí ele observa. O que, que ele observa? Através dos filtros os filtros são o quê? São julgamentos. E o que ele recebe do ambiente, que passa pelos filtros. Logo, ele condiciona a sua essência imersa no ambiente, que é cuidado. Então, o problema é dar muito poder ao ser, entendeu? É, um, muito poder ao ser, sem dar preparo para o exercício é desse poder. É liberdade, é isso? Eu te dou muita liberdade para você fazer as coisas e você não sabe fazer as coisas aí a para você ir na tentativa e erro. Só que ao invés de aceitar que é uma tentativa e erro e te dar todas as condições, não, eu tipo, não, né? Você errou é pior ainda, tipo liberdade para o ser se fuder e ainda ser responsabilizado por ter se fudido, sendo Isso. que ele não sabia. É, por isso que o sistema clama por essa escola, que o intuito é mostrar que é, são protótipos e usar os dados que já existiram para constituir uma nova forma, fórmula, condição, característica e expressão para gerar, com isso, aspectos mais satisfatórios da vida e do cotidiano. Entendi, num sistema realmente competente e um sistema negligente, omisso. Mas ele é competente. O sistema é competente. O problema é a humano, todo humano, não o humano como espécime, tá? não o indivíduo, mas é a constituição histórica humana que nega o cuidado, o amparo, o amor. Porque eu lembro que a gente está trabalhando para trazer um sistema bom cuidado agora além de trabalhar para oferecer o que é bom tem que mostrar e ensinar que que vai usar o que é bom né? tem que dar além de dar o um lugarzinho para fazer cocôzinho, tem que ensinar que fazer cocôzinho ali é melhor <risos> É, porque só de dar lugar... Ah, é, é, tá certo. Você tá entendendo? Só de não você adianta, falar, você oh, fala assim, o banheirinho é ali, aí o ser caga no, no quarto. Tá, no, na cama do lado onde dorme. Uhum. <risos> não entende-se que o ser ali está em, em aspectos uh, baseados em seus filtros, características... E caracterizações das quais ele acaba sofrendo e esse sofrimento para ele é algo inadequado. Tá certo, mas para isso ser é inadequado, né? Mas isso requer o ser abrir mão de, de crenças que não, não servem a ele, porque vai ver a família inteira, muitas gerações, caga do lado da cama, né? Exatamente, esse aqui tá xingando. Ele tem bigodinho, esse. Não, não é a bigode, a boca dele tá xingando, tá com boca diferente. Ah, assim, tá o tracinho é o Esse tá revoltado, tá vendo? Não parece que ele tá revoltado? Ou melhorar a vida dele. Isso tá melhor assim. Tá mais feliz assim? mais feliz assim. Pois é, então os aspectos que condicionam a realidade também são percebidos e é, gerados no ambiente pessoal através das crenças, valores, virtudes e características pessoais. Até aqui, ok, né? Até, até assim. Então a questão é, a vida, a vida... É, infelizmente, é condicionada à escolha perante a ótica hidral de consciência do humano. Só que é uma via de mão dupla. Tendo como o ser tem os filtros aqui, existe todo um outro aspecto de sustentação do ser, ao contrário, onde há um processo imersivo. E ao invés de serem crenças de filtros que estabelecem camadas, né, eu tenho caminhos que estabelecem acessos sem as crenças ao universo adequado, ao ambiente adequado. Quais são os caminhos? São as virtudes. São as virtudes, entendi. E as virtudes não se limitam às crenças. Não sei se você já parou para meditar, quando você usa uma virtude como referência, essa virtude muitas das vezes vai de encontro à crença, porque ela não depende da crença como objeto de filtro. Sim. Aliás, algumas vezes, é. vezes, aquele cabelo da virtude requer abrir a mãozinha daquela crença. Exatamente. Então, a, a, a, se eu tenho essa ferramenta, a uma ferramenta incrível que me conduz a esse aspecto. Porém, porém isso depende da, da, do quanto eu sou adulto. Não é nem maduro, é adulto. Por exemplo, vou falar uma coisa pesada aqui. Você prepare para não cair. Não, é que eu estou sentada. <risos> Uma pessoa que quer emagrecer e não consegue é porque é infantil. Uma pessoa que quer emagrecer e consegue, toma a decisão de emagrecer, consome menos e emagrece. Até aqui parece bem maldoso. Chamar aqui falar que as pessoas, né, as pessoas têm transtornos, doenças, dificuldades, elas não são levadas em consideração. Muito pelo contrário. As condições que limitam o ser a não emagrecer, como transtornos, dificuldades, problemas, são condições que limitam o ser a uma posição infantil então quando eu tento transtornar uma situação e aquilo vira uma estratégia que compõe o meu subconsciente eu tenho uma limitação na minha condição mental e psicológica para tomar uma decisão a mesma coisa a pessoa que toma a decisão de cumprir as regras o ser que não cumpre as regras, ele não é adulto. Por quê? Porque ele não consegue cumprir as regras devido a limitações que o condicionam como ser infantil, inapto. Focando na, na, na, na posição de adulto, eu consigo perceber aonde eu estou adulterado. E eu vou pelo contraste. Eu desejo uma vida estável, plena e sensata. Eu desejo uma vida, acesso a essa plenitude por meio das virtudes. Logo, os filtros que irão mostrar por que não tenho uma vida sensata virão à tona. Eu sou adulto e tomo as decisões para mudar esses filtros. Logo, diante do contraste da minha decisão, os motivos por causa esses filtros virão à tona, estão ali e virão à tona. Eu cuidarei desses filtros. Parecem etapas grandes, mas são etapas importantes aonde o ser vai se posicionando como um ser livre. Diante e perante suas habilidades de resposta. Então... A, o ser diz, eu serei próspero, tá bom? Mas na primeira vez que a virtude mostra porque o ser tem condições de, e não é próspero, o ser entra em negação e padrões de, de, de birra dissociativa, né? De, de, de tentar impor, manipular, dar voltas narrar uma história ao invés de honrar sua decisão. Por exemplo, hoje o, o, o médium acordou e olhou para a janela e viu as árvores e agradeceu. Mas o médium tinha compromissos? Qual a decisão dele? Foi honrar os compromissos. Ele poderia ficar reclamando e dizendo que os compromissos são ruins, a vida é difícil, tudo é ruim porque ele não está ali admirando as árvores. Ah, seria uma opção, mas não é uma opção muito sensata. É por isso que que nós precisamos de muita paciência, porque a maioria das vezes o ser quando chega na raiz da equação, na raiz ali da equação que está condicionando a posição num papel sistêmico, é, não, é, não é racional, não é lógica a atitude, é uma atitude é, irracional. É uma atitude que não é virtuosa. Isso me remete a dizer também que além de todo sofrimento sem infantilidade, sofrimento, não dor, é diferente. É, isso me remete a dizer que toda condição é imaturidade. Toda condição de vida ruim é imaturidade. Mano, longe de mim está responsabilizando o indivíduo, tá? Mas como nós estamos à mercê, ou estamos dentro de um sistema que parte do julgamento do ser para estabelecer a sua realidade, e o acesso ou não ao cuidado, e a sustentação e o amparo, a, a melhora de si mesmo, o amadurecimento, o esclarecimento, o desenvolvimento da serenidade, da sociedade, do equilíbrio, o acesso às habilidades, tudo isso parte do ser. Então, o que estamos fazendo aqui é estar dando liberdade ao ser para o ser exercer essa liberdade como pleno, um ser pleno. Mas, tranqui, agora eu me confundi. Espera aí. Estamos dando liberdade ao ser para o ser exercer essa liberdade como ser pleno. Tá bom? Isso, Mas buscando você começou. Estou falando que os seres não têm preparo para saber exercer essa liberdade sem se fuder. Porque... É uma liberdade preparada, né, meu amor? Que com nossos estudos, as virtudes, eu aço amparo. Tá bom, então quer dizer com cuidadores e sustentadores um, maduros, certo? Conduta, isso. Porque você diz que toda condição de vinda ruim é imaturidade. Mas se todos os cuidadores, né, os, todos os, a coroa, os anjinhos da guarda, todo o sistema de sustentação daquele ser, sabe que ele é imaturo, se ele está tendo uma condição de vida ruim, cadê a responsabilidade de, de quem cuida? Então, o ser está tendo uma condição de vida ruim porque ele, de alguma maneira, direta ou indiretamente, deseja isso. Não estou defendendo, estou dizendo que o fato. Mas, Tranca, tem condição disso realmente ser um desejo autêntico? Não, direto ou indiretamente, lembre-se, indiretamente não é autêntico, é indireto, não é autêntico, você não tem ciência para exerc exercitar autenticidade. Esse é o bug do sistema. Mas então por que que os cuidadores, sustentadores, manifestadores estão dando ouvidos a desejos que não são autênticos. É uma lei cósmica. O desejo é sempre respeitado. É idiota, idiota. Estamos mudando, estamos mudando. Mas é um fato. Então, trabalhando em cima desse fato, vamos, vamos melhorar, entendeu? E os sustentadores estão aí. Tanto é que na menor mudança, a, mudança, a vida do ser muda. Você já comprovou isso? É. Então, o ser dá uma evoluidinha, a vida já dá uma melhorada do. Nossa! Ah, então, o primeiro. A primeira, co... a primeira coisa? A primeira coisa. A primeira coisa. A primeira coisa? A primeira coisa? É, eu sou. É que tudo parte do ser. Aqui, né? você que nasceu aqui, tá me ouvindo, tudo parte de você, tem, você tem suporte desde que você aceite o suporte. Você diz, Exato. eu quero o suporte. E aí você tem condições? Tem. Você pode estudar, se preparar, ampliar sua ótica, tudo isso. E o fator primário para tudo isso acontecer é o julgamento. É o, o ser julgar quais os fatores bons para uma vida boa para ele, sem mentir para si mesmo. Exatamente. Seguir aspectos uh, benéficos. Né? E aí, como fator secundário, a sustentação para que o ecossistema reflita essa vida boa de volta para o ser, nessa vida via de mão dupla, é, vai acontecer. Exatamente. Exatamente. E aí o terceiro aspecto, então, seria o ser se permitir perceber isso através das crenças, valores e virtudes dele. Exatamente, que é um desafio, não só dele, mas um desafio constitucional, genético, epigenético, uma condição que transcende até a agência do ser. Mas é algo possível a partir do momento que o ser diz, eu quero o melhor. Esse é o desejo dele. Então, isso é o abrir alas. Entendo. Então, é a parte que você falou, eu de, eu desejo uma vida estável, plena e sensata e os filtros adequados virão por meio das virtudes. Exatamente, da conduta, da, da, da, de tudo o que é feito e tudo que você faz em meio ao que é benéfico para você. e meio ao seu benefício. É, pois é. Como é que eu vou dizer? É, é, é, é, é libertador, poderoso, mas ao mesmo tempo é pesado, Tranca. Não, pesado, por isso que tem até desenho, né? É uma responsabilidade literal. E aceitar que toda condição de vida ruim é imaturidade. Mas não estou dizendo que imaturidade é culpa do ser. É, já, mas já não, é um viés, né? Vamos lá no seu, na descrição, Isso. maturidade é a habilidade de perceber o limite da minha capacidade, certo? É, até onde exato. eu dou conta, até onde eu não dou conta. Então, quer dizer, se a vida ficou ruim, eu não percebi ali a minha, o, o limite da minha maturidade, certo? É, eu conto que você está adaptado ou não ao meio ambiente. Por que está adaptado ou não ao meio ambiente? Porque, porque o, o ser maduro é aquele que está adaptado ao meio ambiente, não é? Se e não está adaptado, é porque há um limite ali que ele não tá, não alcançou. O ser maduro é o que está adaptado ao meio ambiente... Aí eu só não sei, que me vem algumas restrições, porque se o ambiente é extremamente idiota e, e, e não muito saudável, porque às vezes o ambiente é como se fosse um rio poluído, né? Então, eu não sei o que seria a adaptação a esse ambiente. Bom, a adaptação talvez seria estar é bem é a maldade. É a maldade eu tenho maldade e não vou ir. Aí não é bom. Esse ah, é tá maldade. certo? Sim, tá bom. Essa seria uma adaptação. Que, que, que, a adaptação que, que... é você ir para outro lugar. Tá é lógico, é, você tá é a arte de viver, né, a habilidade adquirida, né. Tá bom. Então, você, por exemplo, temos um histórico é, no Brasil de pessoas é, exercendo cargos sem a devida capacidade. Sim, inclusive as pessoas matando outras pessoas porque não sabia exercer o cargo com... É, competência técnica, competência moral, competência é, ética é. etc, etc então nós temos aí independente de nomes temos vários exemplos sim, sim. falhas catastróficas isso sim. é um exemplo de imaturidade imaturidade do povo também que sustenta a manifestação de um, uma representação de uma liderança também imatura Então, nós temos aí uma sistemática da, da imaturidade. Nós vamos parar de falar que eu vou, vou dar, pedir as contas. O Jesus. cenário está ficando difícil. <risos> Ei, Tchugana, eu vou pedir as contas que o cenário está rotíssimo. Eu vou voltar para onde eu estava, que estava mais tranquilo. Onde <risos> é que você foi se meter, tá vendo? É, e nem eu, né? Só eu, né? Só eu. <risos> É, é. O maior exemplo da mudança e da, De aceitar o suporte Não como o melhor Mas o maior É o próprio médium Porque o médium veio de uma situação que, que a situação atual Seria pouco provável Até mesmo você Se você conta a sua história Que não é o foco aqui você, A pessoa olha e fala Isso é pouco provável Pois não é comum minha história, eu acredito em milagres. É. <risos> o milagre de mim mesmo. É Davi e Golias. Enfim, eu... Tá não, não. de mim mesmo. De to... não, essa parte, toda parte do ser é mais complicado, porque me parece que é tudo... Eu não faço nada sozinho, Tranca. Parece que é tudo então, uma produção aceita. tão grande. Você aceita, é diferente. Hoje você aceita? É, eu aceito sua grata, sim. E quanto mais você se tem independência, mais você está sozinha e mais você está unida. É um paradoxo do, do, do Eremita. Sim, é verdade. Então eu posso estar sozinha na minha casinha, tranquila, mas eu estou cuidada e amparada pelo universo. Sim, estou na companhia de estrelas, sim. É, exato. Eu sou a maior é. estrela que te faz companhia. Como diz Pai José. Eu sou um, um, um jumbo, estrela jumbo. Estrela jumbo. <risos> Como diz Pai José, o, o, o bom professor ensina o caminho das estrelas. É, pois é, o velhinho é foda. O velhinho é o mais preguiçoso. <risos> que é isso? Só ajustes. O mais preguiça é adaptação, hein? são ajustes. É maturidade. Preguiça é maturidade. Muita maturidade. São ajustes. São Ajuste ajustes para quê? Ajustes para os outros ajustes. <risos> é, então que essa parte é mais, dessa parte da vida de mão dupla e da vida ser um espelho, essa parte é mais, eu acho mais mais mais difícil às vezes porque como é um espelho, não dá para o espelho rir para mim sem que eu ria para o espelho primeiro, entende é... Exato. Por isso que é igual aos ensinamentos de Cristo. Tome o primeiro passo, dê a outra face. Você precisa dar a outra face. se apanha de um lado, eu não quero apanhar. Para não apanhar, você dá a outra face. Que é o contrário do que você está fazendo. É, exato. Porque se não porque a separação é uma ilusão, então se não há separação, eu bater ou apanhar ele, é quase que é a mesma coisa, Se eu não quero mais violência no mundo, é porque essa é a virtude do, do, da paz, né? Como é que a paz vai começar se não começa por mim? Exato, mas é muito também é tendencioso, né? O que é paz? Aí a pessoa vai para a filosofia. Ah, que legal! Vamos ser, vamos fazer é um comando fundo. Iríamos, a gente voltaria para o fator primário, então, que seria julgar os fatores bons para uma vida boa. Então, seria o que é paz para mim. O que é paz para mim? Sim. Eu sei o que é paz para mim, então. Você não sabe. Então descobriu que a paz para mim é o mais importante. Melhor referência possível. Eu acabei de nascer. Tô lá, cru, neutro. A melhor referência, melhor referência de paz. Aí ah, não lembro, racionalmente pode não lembrar, mas você lembra constitucionalmente. Então você pode meditar e fazer uma espécie de contato com esse lado seu, mas sutil, mas é, energeticamente sutil, entendeu? Mas, tranquilo isso vai depender da experiência que aquele ser pre, teve? Ou ele consegue acessar a um nível ainda mais abstrato? Porque consegue, se a experiência de nascimento não foi assim. Tão de paz talvez, não? Não, mas a pessoa nasceu Então ela tá ali, ponto Entendeu? Só pode ter, vamos supor que ela nasceu Ficou doente, passou a doença já já tá, começou a viver Aquele momento é o momento que ele pode usar Como referência Todos têm esse tipo de, de ponto zero Entendeu? do arquétipo do ponto zero, onde você tem ali a absoluta plenitude, que é o que você busca alcançar durante a vida, depois de ter comido a maçã, né? Uma representação da maçã são as crenças e vieses e padrões nos quais não são bons. Então tá, então se tá ruim... Agora, nesse momento, ele vai tentar acessar, através das memórias, quando é que a configuração dos fatores estava relativamente boa. É, se é um ser mais sensível, ele busca e fala, quando eu me, bem. É isso, quando eu me se senti bem? Qual última vez que eu me senti bem? Como eu me senti problema? E quais os fatores que estavam ali? E o que? Mas aí ele vai, não vai estar... Hum. Mas aí como ele faz o julgamento desses fatores para que o ecossistema possa refletir... Aí ele não faz, ele delega. Ele fala, olha, eu me senti assim naquele momento, quero me sentir de novo. Ah, tá bom. Eu sou o agente que sente. O sistema vai adaptar o momento ao momento atual com as características atuais. Tá certo. tá certo. Pode ser então que ao redor dele nada mude e, e o que ele sente mude. Ah, o que ele sente vai mudar porque ele sente mais hoje, mas a base do sentir será a mesma. A ele vai ter uma do... referência do servidor, entendeu? Entendi. Sim, sim. basicamente isso, bastante um conteúdo muito prático e útil é, é... entendi que bom se você entendeu, eu estou satisfeito <risos> entender parte <risos> mais fácil é o Kung Fu de todo dia na hora de aplicar pois é. ah. se você aceita ajuda, aplicar se torna uma, uma dança né é, pois é mais fácil, é, é tipo vou rec... agora que eu vou reclamar, vem um tudo parte do ser. ou vem um relax é, ou um relax são ajustes é. são ajustes. é verdade <risos> Mas José, é. tá as coisas estão tá difíceis, o que é que é? são ajustes <risos> é o mestre dos magos vai embora são ajustes e vai embora algum menino. Você dá um tranco. Ah tá. Ate.